Aqui ó, ó, ó Será que você está apaixonado? Apaixonado lá, lá ele, ele. Ah, Não, não, não, na correria lá um monte de coisas e me arruma em cima da hora É, ó. isso aí É o Tá, hum, Isso aqui é quente viu? Por que você mais anda escutando ultimamente? Isso aqui é quente Músicas ah. românticas? Músicas eletrônicas, outros, ou músicas de rock? Outros. Como você se comporta nas redes sociais com a pessoa que você gosta? É. Entre na rede social da pessoa todos os dias. Entre na rede social da pessoa todos os dias <risos> TAFA <cento>. 0% Rapaz 0% <risos> Prefere sair curtir com seus amigos Esquecer se entregar então. um novo relacionamento Rapaz Rapaz Olha. calma que não acabou Mas em breve alguém vai aparecer e conquistar seu coração oh, oh, Here I come oh Here I come em velozes furiosos. Percepção. Quer tá Obrigado. O tem O brabo tem O brabo tem é ele. que sou eu. É o um Paulo, seu polícia. Não sei ligar o flash. É burro, cara, que loucura. The was is just what you need.